Olá querido irmão, querida irmã, hoje vamos falar sobre uma mensagem especial que Deus tem para você Em meio de tantos desafios e dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia É sempre importante lembrar que Deus está conosco, nos guiando e nos fortalecendo em cada passo que damos Se essa mensagem de Deus tocar seu coração, digite amém nos comentários a mensagem que Deus tem para você hoje é de esperança e coragem. Ele sabe que você tem enfrentado momentos difíceis, mas não desanime, pois Ele está contigo. Lembre-se sempre das palavras de Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, que diz, Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, e te fortaleço, e te ajudo, e te sustento, que a minhas Destra, fiel. Deus quer que você saiba que apesar de tudo que tem acontecido, Ele tem uns planos maravilhosos para a sua vida. O salmista Davi escreveu em Salmos 138, no versículo 8, que Deus cumprirá o propósito dEle em sua vida, e que sua misericórdia dura para sempre. Portanto, não deixe de sonhar, de esforçar, de buscar sempre o melhor para a sua vida, pois Deus está com você e te guiará em cada passo. Para concluir, Deixe uma frase inspiradora para que você leva consigo ao longo dos próximos dias. Com Deus no coração e na mente, não há limites para que podemos alcançar. Portanto, continue a confiar em Deus, a buscar a sua presença e a viver cada dia com fé e esperança. Lembre-se sempre que Ele é seu maior aliado e com Ele todas as coisas são possíveis. Que Deus te abençoe e te guie em cada parte da sua jornada. Se você está precisando de oração, digite, eu quero uma oração, nos comentários. Estaremos orando por você e sua família. Amém.